Caraças estamos em Hollywood, começou o filme Vamos andar num EP3 K20 com material atmosférico, certo? Sim. E ainda vou poder oh! vou falta dar aquela chamada bomba d'asma. tenho curtido, pá, eu como vocês bem a malta começa quando eu filmo ondas até se nota na, na minha cara <risos> mas, mas não, não consigo esforçar está no sangue está tá no sangue vai é, fiquem bem um grande abraço muito legal